Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Marcenaria CB. A gente gravou recentemente sobre o acabamento né, do pé de cadeira. E agora a gente vai dar sequência aqui, a gravação da fabricação da cadeira. É cadeira simples, né, a gente fabrica com ferramentas simples, mas tem uns, umas dicas aí que o pessoal tem perguntado e que a gente gostaria de passar. Então o pé a gente já mostrou, né, num vídeo anterior, né, como que a gente faz o acabamento do pé. Por enquanto não tem nada de muito especial, é um pé só com acabamento. Mas no decorrer do vídeo provavelmente deve ser de dois a três vídeos para não ficar muito longo. Deve ser de dois a três vídeos a gente vai mostrar a montagem completa dessa cadeira, inclusive com dicas de montagem, furação. Então o pé está aqui. É, próximo passo pessoal a gente aqui na mercenaria a gente começa a fabricar a cadeira primeiro pelo pé né, né pelos pés o pé menor não não precisa não tem nada de muito especial não precisa de mo mostrar a fabricação já estão prontos a gente já mostrou esse pé próximo passo que a gente faz aqui na mercenaria é a montagem do encosto da cadeira é onde as costas da cadeira é onde a gente encosta na cadeira então a gente está aqui na parte da furação, está né? furando essas peças. Essa cadeira, vou deixar uma foto aí em cima, vai ser parecida com essa da foto, é, com o um encosto reguado, né? Um ripadinho. Então ela vai ter quatro reguinhas no encosto. Aqui estão as peças, a gente está na, na preparação delas. né? Não vou entrar muito em, em foco das medidas aqui. Né? Depois, quando a cadeira estiver montada, no final vou passar medidas. Mas por enquanto nosso foco não é medida. O foco de hoje é a montagem do encosto e a furação. Vocês podem ver aqui tem um lote de peças que ainda não foi furado. Né? Estão apenas marcados. né? Eu vou, eu vou passar uma dica que a gente usa é, para não, não ter erro na hora de furar. Como vocês podem ver, a gente faz a marcação das furas né? e a gente rabisca aqui onde vai ser furado. Pessoal, ainda falando sobre marcação, a gente prepara todo o material primeiro né, antes de fazer as furações. Como vocês podem ver, a furação, milimetricamente, cerca de 2 milímetros menor que a largura da régua. Depois eu vou explicar mais pra frente porque a gente faz desse formato. Ok, pessoal? Então vamos passar aqui a marca. Eu tenho aqui duas peças de macaranduba, né? Madeira bem dura, tá esquadrejada, tá aparelhada. Essa madeira é boa, boa para pra quando a gente está utilizando aqui, a outra peça desliza aqui dentro com muita facilidade. Né? Então, eu gosto, gosto de, de, de sarrafos de uma saranduba para fazer esse tipo de trabalho por causa disso. Como vocês podem ver, aqui a marca está regulada. E se vocês verem na broca, né? A ponta da broca será centralizada com a peça a ser furada. Não sei se vai dar para focar perfeito aí. A gente usa, eu tô, estou usando uma broca comum, tá pessoal? Com guia, né? É uma broca de 10 milímetros aqui, tá? E vocês podem ver que ela está centralizada na peça. Já foi regulado dessa forma. Então, simplesmente preso com sargentos na base da máquina, eu prefiro trabalhar nesse formato é, e a ponta da broca bem centralizada é, no momento da furação eu faço primeiro os, os dois furos das laterais do buraco então eu faço primeiro esse furo aí eu mudo para cá o outro furo e depois eu limpo o meio aqui com a broca é, isso é para dar precisão no trabalho e também no momento da furação utilizo fazer com suavidade Não descer muito rápido A furadeira também ajuda na precisão Se você desce muito rápido Pode distorcer o buraco Então Trabalha aqui suave Que a furação sai bem mais precisa Ok? Então vamos lá A gente faz a limpeza aqui na máquina também Agora a gente vai nos miolos e faz a limpeza Aí, ó. Curação feita, alinhadinha, vocês podem ver. Trabalho profissional, né? Lembrando que a broca sempre bem afiada e uma máquina forte, né pessoal? A gente tem um vídeo aí que a gente deu uma turbinada nessa máquina aí. Vou deixar o card aí para quem quiser assistir. É, e a melhoria para esse tipo de trabalho foi grande. Então a gente está montando, como a gente, como eu falei antes, a gente começa pelo encosto aqui. Então a gente está montando o encosto. A gente já mostrou um pouco da furação, né? Agora a gente está montando os encostos aqui. É, vindo para cá, uma dica importante sobre isso, que a gente já fez, antes de montar o encosto, a gente já tem, tem que ter feito as espigas né? das travessas. Vocês podem ver, já, já foi feita a espiga aqui. Ó. Antes mesmo de furar o pé, tá pessoal? a espiga que já está pronta, podem ver nas, nas duas peças, né, já, aquelas peças que a gente estava furando anteriormente, agora já está com as espigas prontas. Então está aqui né, para a gente fazer a montagem, o próximo passo, as reguinhas também já foram feitas espigas, tá? não vou mostrar fazendo essas espigas gente, mais, mais no decorrer do, do vídeo, a gente vai mostra fazendo as outras espigas da cadeira, é o mesmo processo, não, não tem erro. A dica importante pessoal, na hora que for fazer a espiga, né, não, não deixar a espiga muito apertada, mas também não muito folgada, porque são peças finas, se eu deixar muito apertada, com o risco de você bater e ela rachar a peça, então que fique assim, não muito justo, mas não muito folgado, aí com adição de cola fica um serviço bacana. Pessoal, mais um passo aqui, então, é agora, nós vamos passar para as marcações, né? É, as marcações para, para fazer as furações na cadeira. É, até um pouco das furações já, já foi feita aqui, né? Vocês podem ver que esse pé já, já tem algumas furações. A gente aproveitou o tempo. É, mas eu vou explicar sobre a marcação do pé, né? Do pé que é o pé com o encosto. A é, marcação com o encosto aqui que eu já falei antes, que a gente monta lá primeiro, depois a gente faz a marcação, vocês vão entender por que agora. É, quando a gente termina a marcação, que agora já, já estamos sinalizando a parte de marcação da cadeira. Então, no final do segundo vídeo, ou no meio do segundo vídeo, do, que, que vai ser da montagem da cadeira, aqui a gente vai falar só de furação, de marcação, porque senão vai alongar muito o vídeo. Então, de toda forma, aqui a gente vai finalizar a marcação da cadeira. A gente não marca mais a partir de agora. Então, aqui é o final. Aqui são os pés os pés menores, né? A travessa do apoio em cima já está marcada. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas ela é a menos importante em relação a isso daqui. O mais importante é essa marcação aqui para a cadeira ficar esquadrejada, não ficar mancando e ficar no tamanho correto. Então... Os pés maiores, né? já está marcado, os pés menores, né? e a gente vai marcar o um encosto daqui a pouco. Então aqui, a marcação dos pés menores é o seguinte, a gente pega os dois pés é, maiores, né? o método mais funcional que eu encontrei foi esse. É, aqui, por exemplo, a gente está fazendo é, mais cadeiras, né? você pode fazer uma cadeira, você... Usar esse método vai funcionar ou mais cadeiras, quando a gente está fazendo 12 cadeiras, vamos supor, e a gente usa esse método. Uma coisa muito importante antes da, gente, antes da gente começar a marcação, mesmo os pés sendo todos iguais, como vocês podem ver aqui, todos os pés que é padronizado, marque os pés. Por exemplo, essa é a cadeira de número 11, por coincidência, pode ver aqui, que está tá marcada os pés, né? os pés maiores, os pés menores e o encosto, todas as peças são marcadas. Ah, mas as peças são todas iguais. Tá, mas marca, marca as peças que você evita o problema. Mesmo se, achando que as peças são todas iguais, existem diferenças milimétricas que na hora que você montar a cadeira vai te dar problema. Então, marque aqui, faça tudo como se fosse uma cadeira única. É a melhor forma. Então, vamos lá. É, dois pés menores ao lado dos dois maiores. Como os maiores já foram marcados primeiro, a gente vem aqui e coloca o esquadro no pé. né? Ver se os pés estão devidamente alinhados e no esquadro. Aí a gente vem aqui e copia essa marcação. Né? Depois, como eu disse, eu vou falar de medidas no próximo vídeo. Aí eu vou, vou pegar a, a trena, vou fazer as medidas. Vou deixar no final do, do último vídeo um desenho ou dois desenhos né? com as medidas que a gente usa aqui. Tendo em vista que cada lugar usa uma medida de cadeira. Né? Então hoje não vai ficar pegado muito em medida por causa disso. Então, você alinhou aqui, você vem com o esquadro e aí você copia a marcação. Eu utilizo muito, fazer dessa forma, copie bem, bem no esquadro, bem, bem com cuidado para essa furação não ficar muito larga depois e nem muito estreita na hora de montar. Ok, então esses pés... Vão se encaixar com esse. E essa cadeira também tem travessa nas laterais, pessoal. Então aí a gente tem que copiar essa marcação aqui, ó. Essa aqui ainda não foi furada. Não sei se vai focar aí direito. Mas a gente tem que copiar essa marcação para esse pé aqui. Tendo em vista que esse pé vai ficar de frente para esse. E essa marcação aqui é a marcação lateral, ok? Então a gente faz o mesmo processo. Só para entendimento pessoal, esse pé, ele vai ficar, depois de montado na cadeira, ele vai ficar nessa posição, ó, certinho pessoal? É, então marcação do pé está aqui, beleza, então marcação, já, já, já está marcado o encosto, mas eu vou demonstrar aqui como que é feito, né? o porquê de numerar as peças e porquê de fazer o um encosto primeiro. Como já está marcado, vocês vão entender o seguinte, eu costumo deixar esse modelo de cadeira, vai ficar com uma cabeceira, uma ponta de cadeira de 2 centímetros. Então, eu marco os, os pés são todos os mesmo tamanho, exatamente, eu vim aqui em todos, marquei 2 centímetros, ok? Então, o nosso encosto vai começar a descer 2 centímetros para baixo. Então... Lembra que eu falei sobre a espiga ficar pronta antes da montagem do pé? É por isso, porque para você fazer essa espiga depois de montada é mais difícil, entendeu? A gente traz aqui, né? o encosto é onde ele vai ficar, né? nos dois centímetros que eu já marquei aqui. A gente marca com a peça, tá pessoal? Que aí não tem erro, não tem como dar errado na da montagem da cadeira. Que seja milimétrica a diferença. Mas se você marcar dessa forma, você não vai ter surpresa na hora de montar a sua cadeira. Então, eu já marquei os dois centímetros. Eu vou riscar aqui com a peça mesmo no lugar, tá pessoal? Vou riscar aqui. Pronto. Aí a gente marcou. Aí a gente vai virar a peça e vai fazer a marcação no outro pé. É um pouquinho trabalhoso, sabe, tá, pessoal? Mas é compensa na hora da montagem. Esse tempo que você perde agora, você ganha ele na hora da montagem, porque não vai dar errado a furação. Aqui já está marcado, mas estou repetindo o processo para vocês entenderem. Ok, então marcado. A gente faz essa marcação em todos os pés individualmente. É, essa regulagem já está pronta, mas eu marco todas. Essa regulagem fica lá na marca, mas eu marco todas para não ter perigo de errar também na hora de furar. já está feita, a gente vem aqui, faz a, a marca e depois a gente vai para a furadeira. Bom, então a gente vai passar aqui agora, fazer a furação do encosto tá pessoal, aí a gente vai encerrar essa primeira parte do vídeo antes que a gente encerre aqui eu queria pedir para quem quem estiver gostando tiver sendo útil as informações ficar atento na notificação que a gente vai estar tá postando o segundo vídeo da montagem da cadeira então, para quem quiser fazer uma cadeira todinha, a gente está mostrando aqui no canal, desde tirar o pé cortar o pé até no final da cadeira beleza pessoal, então a gente vai furar aqui a gente vai encerrar, a gente pede a todos aí que se puder compartilhar, ajudar o canal a crescer, que deixa o like aí pra gente, beleza?